Falar isso do Link vídeos que parou há três anos atrás aí de push que eu podia novo no Pokémon e triste, tá ligado? Mas agora em 2020 ele fez uma vaquinha, puxou tanto dinheiro no um Twitter, no Discord, em todo lugar, pedindo pra ele voltar e tal, só pra ele fazer uma vaquinha e o consumo é de 10 mil reais em uma da gravação do vídeo. E provavelmente vai passar os 11 mil, cara, eu nunca vi alguém arrecadar tanto dinheiro assim numa vaquinha, cara. É bastante único pra uma pessoa como ele que desistiu do nada vou deixar o link da vaquinha na descrição E eu acho o cara né época de curiosidades de Pokémon E o canal dele é muito bom, cara E ainda bem que esse cara tá voltando no YouTube Porque realmente o canal dele era muito bom, tá ligado? A internet, né, Serumente, na minha opinião É boa demais quando ela quer, velho Serumente que muito feliz Quando eu vi que ele arrecadou bastante dinheiro afinal final eu acompanhava o canal do Drink vídeos e foi uma surpresa para mim ver ele emocionado depois estava aqui e tal ele fez um post no twitter que está fixado onde ele pediu muito rt né muito like para comemorar esse momento que ele conseguiu bastante dinheiro na vaquinha eu fiquei bem feliz por ele assim tá ligado mas alguém que você gostou desse vídeo, compartilha para mais gente tudo não matar meu alcance e também para ajudar a vaquinha do Blink. Então é isso, gente. Tchau, galera.